Hector é ômega. Você nem pegou o checkpoint. Meu Deus do céu. Olha um a Mas a gente foi um, azar, né? eu ainda um eu ainda já me lembro que você foi muito surpreso. Demais. Mas eu até hoje você foi um sorvido. Mas às vezes tá ruim. Só que. Dá uma falha. É isso que é a vitória E vamos aí. Ah. Qual deu? Pra ficar aí. Nem fiz três estrelas, né? Ah, vamos de novo. A gente tá um pouquinho nervoso, hein? Estou perado. Acho que esse negócio de mentalidade me é Era quase pra ganhar três estrelas e acaba a fase. Olha. Olha lá em cima. Tá muito rápido. É sério. Esse jogo tá parecendo muito mais difícil daqui pra frente. o jogo é muito mais difícil do que o jogo antigo. O jogo anterior do Sonic anos temos essa fase. Mas isso foi o um vídeo. O vídeo acabou e tchau!